Rapaziadinha maneira, ah, tô brotando aqui para mais um podcast e hoje olha quem que eu consegui trazer aqui. Rapaziada, que isso o maluco ou oh, esse cara. Eu tento trazer ele aqui no podcast desde o primeiro podcast, desde o zero zero, desde quando nem zero tinha um, podcast. Né? Ele zero, um. desde o zero zero, desde quando nem tinha. O cara tem, sei lá, um bloqueio para ir para frente das câmeras. Agora, com vocês e pra vocês, ele, <risos> o meu personal... Como é que fala? Personal styling. O cara que fala sempre comigo, pô, Zão, você errou feio nessa agora. Tá fora da moda pra caramba. E o cara que vive me corrigindo aí nas questões da moda. E também, um, um cara que é um exemplo pra mim e pra muitos aí. Um cara que, pô, corre atrás, um cara trabalhador. Um cara que, pô, tá é aí... Bom. Toca na noite. Toca nada. Tocava ou toca, ou ainda vai tocar e sempre tá aí. Qualquer rodinha de pagode que você vai. Você ah, pode crer é. o Richelle tá ali. É ele mesmo. Meu primo, meu irmão, meu melhor amigo, Richelli. Fá! Visão <risos> fio? É. Então Só, aí. Só, pô, mano. Pô, um primeiramente, pô. Que isso? A nossa amizade. Um né? Fuma pra bebe. quem não sabe, o Richelle é meu ver. primo. É, é meu primo de sangue mesmo, entendeu? Não é só consideração e é... De primeiro, de único grau. <risos> e é um cara que, pô, eu admiro demais. Meu, mano, pra quem não te conhece ainda, mano, fala um pouco... Só, só conta um pouco do que você faz, cara. Tipo, artisticamente, você não, toca... artisticamente não, né? Você é percussionista, pô. sou peão CCN. Não, mas você é percussionista. Fala, é, pô. A gente é... Boa noite, pra quem não conhece meu nome é Richielli. Sua câmera. É, meu nome é Richelle tenho 29 anos. Trabalho na Csn, né? Na verdade é essa. Você trabalha na Csn. e a parte musical? A parte musical eu tento arranhar umas, umas percussão aí. Arranha? Arranha um pouquinho, às vezes. Quando dá a oportunidade de... dar de... rapaziada. De eu agregar Comunção com o som rapaziada. Estamos aí. também, devagarzinho, tomando uma. Tomando uma, devagarzinho, vamos vambora. Rapidinho, só dá uma pausa aqui pra eu verificar o um negócio aqui, rapidão, rapaziada. Então é isso, rapaziada, a gente tivemos, nós tivemos essa travinha aí. Mas, mano, cara, de vez em quando eu fico pensando, né, cara, é, na nossa infância, a gente era molecão, e nós ficava lá no meio do, no meio do quintal, você lembra? Você lembra Uou. como é que era? Era é, é, é engraçado, né? Que a gente. A gente brincava de fazer o que a gente trabalha hoje. Não, é. Basicamente. Basicamente, e era a maneira, né? A gente brincava de pegar umas panelas da minha mãe e da sua mãe. Botava o cabo de vassoura, né? Pra uhum. falar que era a voz. Não lembro quem era eu, você, mas quem. Era eu, você, o Tiaguinho e o Igor? Tiago Thiago, acho que nem era nascido ainda não. O Thiago, ele o Tiago só ficava ali em pé, ali do lado Tiago ali. O Thiago já era nascido, já não era. Tenho, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo, eu tenho que achar, né? Porque na época, o meu pai filmou a gente, ali brincando, mas só que eu não... Eu não lembro se essa fita ficou em VHS, eu lembro que eu passei pra DVD. Uhum. Que o Thiago, pequenininho, bolinha, bolotinha, tá ligado? Ele ficava olhando pra nós e nós... Nós botávamos... Rapaziada, a gente botava as tampas da panela. É, a gente dava um jeito, eu não lembro como é que a gente não, fazia. as tampas... As pendurava... tampa virava prato. Não, é. As tampas ficavam penduradas no cabo da vassoura. É. Ou do roto, vice-versa. Eu não lembro como é que a gente deixava tudo em pé, velho. Então, véio, aí, A gente dava nossos pulos, né, velho? Aí que tá, não sei. Eu não lembro se a gente a gente fita... Eu não sei se a gente cavava a, o chão também. Às vezes eu acho que a gente cavava o chão... Isso, e botava assim o um cabo de vassoura, aí botava a tampa da panela em cima pra fazer como se fosse o prato da, da, bateria. da bateria e várias panelas assim. Ó, e, tá, tá, tá. e cara, e a gente não era tão ruim. Eu vendo. Eu não era ruim, né? Ah, é. Você não era tão ruim. Não, mas. Não, cara, mas. Não, mas não é que a gente não era ruim mas a gente tinha uma noção porque a gente ia na igreja também é, né? tia, é todo todo o engenho todo mas a gente a gente copiava os outros né verdade uhum. <risos> ele ficava olhando fazendo queria fazer igual e pô foi uma eu tive a minha infância com você foi muito bacana porque a gente sempre morou ali no mesmo quintal é, né mano é e era maneiraço. e daí eu lembro que eu, eu lembro que o meu pai ia filmar a gente, só a mãe e o pessoal ficavam assistindo. É. Tinha vez que a gente fingia que tava fazendo até o culto, você lembra disso? <risos> não, e, e, e, e engraçado é que... Pô, quantos anos faz isso, cara? Nossa. <risos> <risos> Passa muito rápido, negão. Passa muito rápido, tá doido. E, e, e é lógico que a gente tem, a gente não tem isso fresco na memória. Eu, eu me lembro. Pô, eu, porra, então lá, lá, lá da casa lá do tio lá. Era, acho que era cinza. É. Portãozão todo cinza, fechadão de vidrão assim, todo fechadão uhum. da época. A né? porta, né? A porta era já da porta, casa. Todo cinza. O, a lógica, agora é você vai lá nessa casa, não tá é, tudo é, bem não existe, não, isso. existe mas, mas não tá no. Mas não. eles demoliram lá, pô. Não, demoliram, não. Não, pô. Só reformou, né, mano? Reformaram ela. Eu pensei que tinha jogado pro chão, Não lá. Jogou nada, reformou toda, né? A casa é bem antiga, né, cara? Uhum. A casa era bem antiga. Mas é, vem aqueles flash, né? Dos momentos, né? É era bacana, pô. Época boa, né? fogão a lenha. Pô, não volta mais, não. Porra. Quem viveu, viveu, Guilherme. Fugãozinho é. T -t -t a lenha. Tia Dilson metia um feijão lá no fogão a lenha, lá pra nós, lá. Que e, que tipo é. assim, na, na nossa época, aquilo na minha mente era, tipo, caralho, que foda, o fogão fora é de porque, casa. Porque Mas, porque na era... real, aquilo ali, às vezes, era eles faziam mas eles faziam, às vezes, até pela necessidade ali de dar uma economizada no gás, de fazer uma... Então, isso poderia ter sido. De ser. dar é, uma... É, é. Né? Uhum. Já, já, já vai dar uma quebrada na economia, né? É, economizar ali e tal. E, às vezes, não era uma, uma época, fala assim, que fácil. Fácil, não. Eu falo, a gente nunca passou de necessidade, graças a Deus. É necessidade de ficar com fome, não, Não, mas... nunca, mas... Também a gente nunca teve aquela parada de ser regado, de ter é... grana pra estar com vão portar, portar os, é, é, os bagulhos foi de acordo gradualmente que a gente foi é. crescendo, que fomos um conquistando essas coisas. É, Mas, eu, eu, eu falo pra mim, é, é muito válido essa experiência. Acho que todo mundo teria que passar por experiência disso. Acho que a maioria do brasileiro, de, de todo mundo, que é, vive, passa é, por uma situação parecida. É. Parecida. História de superação. Né? É, e, e, e é, é válido pra caramba, cara. Porque é lógico que nem todo mundo amadurece com isso. Tem gente que caga e anda. Mas... É, e tem uns que vai pro, pro caminho dele. É, né? então... acha que não, não é vantagem. Mas tem muita gente que amadurece pra cacete com... Com, com, com a vivência... A dá, com, né? com esses exemplos de vivência de infância, né, mano? É. é eu acho que usa o degrau... Pra almejar algo melhor é na frente? É. Mas exato, isso é bom pra caralho, tá doido. Exato. Você vinha aprendendo com a experiência de vida dos seus pais em tentar é. alcançar algo melhor pra você e tentar pegar tudo aquilo que eles ensinaram pra nós, né? Uhum. E, e, e colocar assim, pô. Agora, pô, eu tenho que estudar, pô, tem que fazer um curso, pô, tem que armar um trampo, é pô, tem que armar outro trampo, pô, já tô num trampo, tem que armar um bico. É. Tá ligado? O um cara não ser acomodado. Pelo menos eu, eu tenho que... Tipo assim, eu não sou acomodado de ficar parado na mesma coisa. E eu vejo que você também não é, mano. Você tá ali trampando, igual você falou no início. Você trampa lá na CSN, mas... Apareceu um pagodinho ali pra ir fazer um... Não, Como você vai? Eu, eu, eu, um... Eu não parece não, mas às vezes eu me sinto é, travado ainda. Eu, eu sou... Na verdade, eu sou acomodado, mano, certas coisas. Independente hum. de a situação às vezes eu tenho para mim que eu poderia estar num, num, num auge melhor uhum. não auge eu acho que a palavra, um patamar, a, palavra a palavra nem é essa auge mas numa situação melhor uhum. mas eu sei também eu tenho a, a noção que tudo por conta minha mesmo de não uhum. querer é, essa evolução uhum. mas não quer dizer que eu também que eu que eu que me decepciona estar nisso? Não, eu tô vivendo bem pra caramba. Tá de boa. Eu tô vivo. É. Tô respirando. O resto. Forguete, oh, forget, velho. <risos> Vambora, é devagarzinho. É basicamente isso, né, primo? Cara, e você teve várias. Na, na infância, do que eu consigo lembrar, é, você teve várias fases, né? Você teve a fase do futebol também. Que eu cheguei, eu cheguei a pensar que você ser um jogador. Falei, Essa caralho, fase eu nem lembro. Você não lembra, mano? Você dava. Mano, você dava bicicleta na quadra. Essa fase eu não lembro, por quê? Caraca. Ah, mano, acho que é coisa todo brasileiro, né, mano? Pelo menos a maioria origem. Hoje, dos... hoje em dia você não pela mais? Que isso? Falar que você tem mais de 20 anos, não sei o que, que é isso. Que isso, é cara, mais de 20 anos. Tem, mano. Não, mais de 20 anos não tem, Não, bota pô, uns 15. Pô. Ah, uns, uns 15, é, 15, 12, 15 pode ter. uns 15, 13 anos. É, isso aí pode que ter. Que eu sei que é isso, mano. Eu fui jogar, tempo atrás, nem jogar, brincar, né? Morreu. Com a rapaziada do trampo. uma vez, filho, tava tá morto. Eu não aguento um correr, correndo, cara. Você correu quantos minutos? Cara, eu não aguento correr, não, cara. Você correu quantos minutos? Ah, não, joguei um, um tempo bom. Mais compensação no, no outro dia. <risos> tá fudido, filho. Cara. tá mortinho, não aguentava nem andar direito. Que isso, cara. Batata perna, tudo doendo. Mas Nossa. porque é questão de prática, né? Eu, eu não... Eu, Você eu, não pratica isso. Eu parei, né, mano? Eu parei de jogar... Não é que eu parei de jogar, né? Eu parei de brincar, né? Porque eu nunca fui jogador de alto nível, de... de, de... Não, mas isso só... Eu, eu assim... Não é puxando saco não, mano. Mas eu tenho para mim que você só não, você só não foi um jogador porque você não correu atrás disso. Porque você simplesmente tinha isso como uma brincadeira mesmo. É, eu não, nunca. Você, eu você fui. jogava bem, mano. Você não. Ah, é, não é. Não você é não era um Ronin, velho. mas, porra, é, você jogava... Com você. Ronin é outro, outro nível, né? Ronin <risos> é outro nível. <risos> <risos> Fala nisso, <risos> pô. Fala aí, primão. Qualquer um dia eu quero Deixar você. Ele aqui, quero aqui, você aqui, eu cara. Que iniciador agora aí, Porque contar várias... Contar várias... Ele tem várias histórias. Viajou... Pô, não, ele, ele é... Daí. É gerenciador agora, tá em outro ramo é, de futebol. Agora é, agora tá, Outra tá gerenciando carreiras aí do, é, dos jogadores ué. aí. Meu primo Ronin, em breve, em breve, vocês vão ver ele aqui. Eu já chamei ele, mas ele falou pra mim que eu por não, enquanto... Ele... Eu não sei bem que a galera do futebol conhece ele, né? Como o Ronin. Ou o Ronald. É, eu não sei que mas, é que ele é. é. Mas, de repente, tem algum apelido. Eu, é, é, no a, meio da galera é, do futebol, né? É, aqui. A mas, gente... ó... Quem não conhece, pode procurar lá no YouTube que tem certeza que tem alguma coisa no, dele No lá. meu YouTube <risos> tem ele jogando. Pode olhar lá. Caraca, tem dele. um vídeo, tem um vídeo, eu não sei se tá no meu YouTube, mas o Ronin, cara, o Ronin devia, sei lá, ter 9 anos, 10 anos. Uhum. Ele não, eu acho que era até bagulho de, de escola. Ronin, lá no, no Morro do Urubu? Rapaz, o Ronin, eu não lembro se o Ronin deu, foi um chapéu na mulher. deu, Eu sei que ele deu um drible assim no maluco, assim, e bum, chutou a bola pro alto. Rapaz, que a bola caiu. Foi sem ângulo pro goleiro, filho. Você viu como? Caiu certinho? Vou... É assim? Eu... Que golaço! Golaço! Eu lembro até que tem a voz de uma... de uma mulher falando no final assim: Muito bom, Ronald! Falou o nome de todos, certinho, né? Ronald! Falou... Ronald! <risos> Pô, é maneiraço. Eu trazer eu, ele, mano. Eu acho que ele. tem, eu acho que tem no meu YouTube. Não, eu vou, eu vou trazer ele, já tô deixando aqui o convite, ele vai assistir esse podcast. Não, ele, ele tem que vir, porque ele, ele sabe, cara, ele parece que não, mas ele sabe. Tem muita coisa, muita história boa do meio do futebol que ele passou, muito perrengue que ele passou. Tem parada, tem parada tem que que, que, quem sabe. Tem coisa que ele aí passou. que, é, entendeu? O nego não sabe. Porque ele foi, ele, ele foi pra Portugal. É, foi entendeu? muito parada. Foi, foi pra Rondônia. A, a, pra a, a maioria da galera aí, acho que do futebol... Só a galera, eu acho que quem sabe mesmo é a galera que conviveu com ele, né? Mesma uhum. época que a dele, né? Você é, sabe do é. dele. Exato. Mas, de Mas ele, ó, né? em breve, em breve. Pô, Primão, aceita isso. Aceita o meu convite. É, quem não é? conhece, acho que Como é que tá no Instagram dele mesmo? Pô, eu acho que é, é Ronald, Ronald Silva, o Ronald Silva. Ou é Rony é. é é. Silva. Segue ou é Ronald lá Silva. que vocês vão ver só o conteúdo bom. Isso é isso aí. Tem vários jogadores lá que ele tá lançando, ó. Que em breve, em breve... Tá indo embora, hein? Futuros Neymar, <risos> Futuros Neymar. Meu mano, e cara, voltando a falar um pouco da música, voltando a falar um pouquinho da música aí, você você teve uma carreira musical, assim, foi bem passageira? Eu nem vi carreira, Porque cara. você tocou o quê? Foi dois anos que você tocou? Mano, nem Direto, direto você tocou quanto tempo? Mano, nem Que até hoje, de vez em quando, vocês é você é, sabe no palco. Eu nem, de, eu nem digo carreira, mano. Carreira é uma palavra muito forte. Uhum. Uma passagem, né, mano? Uhum. Não eu falo passagem também, que a gente tá vivendo gradualmente, mas eu falo assim, uma a experiência, né? Uma é. <risos> experiência na música. Foi, acho que foi papo de dois anos. Eu tive... Foi dois anos direto. Tocando direto. É, um, um ano e meio, quase dois anos. que eu tive o, o, o privilégio da rapaziada na época do elimina Samba e convidar para participar... Então, mano, voltando aqui a falar... Vou voltar ali do, do início ali do, do assunto que eu não sei se, onde cortou. E voltando a falar aí da parte musical, né? Que, pô, você corre música pra caramba na sua vez. Você é um cara que tem muita musicalidade em você. Você manja muito de música. E... e teve um tempo aí que você pegou pra, pra tocar direto na, na, na noite. É que e daí, tive... foi, foi, foi mais ou menos... Conta conta essa história aí, como é que foi... Dele, Não, foi... Que é, assim. eu, falo, eu tava falando com você, eu, eu, eu tive o privilégio de rapaziada do Lumina Samba que me convidaram pra poder entrar de frente com o grupo com eles. Uhum. Então, então um salve pra eles, o Odinei, o Romulo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, o Wagner. Eles me convidaram. Na época, foi eu e o Leander. Na época, eu a viola. Hum. Aí tive essa oportunidade de entrar, fazendo um trabalhos com eles na cidade. Foi um fluir, até o tempo fluiu maneiro e tal. Graças a Deus, deu para conhecer, ter uma experiência muito boa no mercado aqui da região. Tocar em umas casas bacanas, conhecer bastante gente. Aprender bastante, que para mim já era... Já era... Uma experiência enorme, mano, que, pô, de conhecer. Trocar informação com gente que uhum. eu não tinha tanta intimidade. Às vezes conhecia, mas não tinha tanta proximidade. Aí que eu fiz bastantes amigos no, no, no, no ramo. E foi. Foi uma pegada muito sinistra, né? Na época eu tava morando sozinho, eu fui. Eu ralei pra caralho, né? Eu trabalhava trabalhar e tocar quem quem faz isso hoje atualmente eu, eu, eu aplaudo porque porque querendo demais menos, é uma mano a que... Car, carga carga horária é muito cansativo nego acho que não né mano mas pô se trabalhar acordar cedo para trabalhar na época eu nem tava no turno mano eu trabalhava no dia ainda, mas pô se acordar cedo para trabalhar porque eu tava trabalhando estudando e tocando hum. sair do do, do, do do trampo em casa eu o banho para aula e, e a, depois. Às vezes, às vezes a galera pensa que a, a vida do músico é, é zoeira, né? Pô, o cara é, tá sempre na não. bagunça, tá Todo sempre... Todo mundo, ó. Agora nem sei, agora não sei muito, mas antigamente eu achava que, pô, ah, vou virar. Vou virar pra gordeiro, que pelo menos eu vou pegar uma tá mulher! Sempre... E tá vou, sempre na balada! Bebê. Vou estar sempre rodeado de gente, mas não é assim, né, mano? Rapaziada que leva a dar a sério, é do né, mano? Ainda mais aqui na nossa região, que não é tão, o meu ponto de vista, não é tão forte. É lá, igual eu falo, a gente, a gente é do interior do Rio de Janeiro. Então, acho assim que é muito. Poleira, né, cara? A maioria que, galera, que toca na noite não vive disso. Você uhum. tem que ter um, um ganha-pão. Até, até Deus abençoar de, porra, vai, agora dá pra viver, vambora. É, é muito poleira, né, mano? É muito trampo. Então o cara tem que se dividir, trabalhar, ou até mesmo estudar e, e, pra tocar. E, e comigo não foi diferente. Quando eu tava tocando na época, era assim, eu, eu trabalhava e estudava. E, pô, é cansativo pra caramba, mano. você sair, igual eu sair, na época eu tava, igual eu falei, no dia, eu acordava quatro meia da manhã pra trampar pegava às 6 horas da, da manhã, hum. ia, trampava depois chegava em casa, só comia, prato, tomava um banho e ia pra aula. A gente tinha, tinha, tinha que sair umas horas, é, ficava sem assistir uma aula de algum professor hum. para poder chegar no horário, para não atrasar também o horário do, de tocar. Nossa, aí você tava estudando, trabalhando e tocando. É. Aí... Ah, e... Pauleira, né, nego? Pô, meu pai ficava bolado. <risos> porque eu não... se alimenta, ele se alimenta direito, né, cara? Não se alimenta, não dorme. Não dorme direito. Né? E na época eu tava A gente tava... Uma fase que a gente tava fazendo muito samba pra Resende, né? Dá pra não balançar muito, safada. Tava fazendo muito samba pra Resende. E, pô, e na época que a gente tava tocando lá, pô, a gente bebia muita coisa gelada, né, cara? O corpo hum. quente, isso aí... Pra friagem lá, Resende, a temperatura um pouco mais... foi 2019, não foi? Não, foi, acho que foi 2017, 2018, sei lá. Foi 2018? Caralho, mano, passa muito rápido. Acho que 17, 18, eu acho. A gente tocava lá em Resende e pô, eu fiquei fudido, porque a garganta fodidona, quase fechando já. Meu pai deu um esporro fudido, porra, sei que tem que cuidar desse apoio, que eu sei, eu, eu tenho um problema. Não é problema. Eu é. Eu falo com, com vocês, com os amigos, eu falo, ó, procura um médico. Mas você... Meu... Mas eu só vou contar. Casa de Ferreira espeta de pau, né? Eu só vou quando... quando o cara lá Pega <risos> mesmo. Aí que é quando, o problema. Quando você faz assim, ó. Sai aquele negócio verde. Você... Aí você vai. <risos> o sangue já virou, já. Nem né? <risos> Nossa senhora. Aí eu vou. Aí chegou aqui eu cheguei aí, né? Aí eu dei uma parada. Eu falei, pô, dá uma segurada porque... Senão não... <risos> Foi aí que você decidiu dar uma segurada no... Não, eu tive umas decepções. Não decepções. É, botar decepções no ramo. Uhum. Com certas coisas. Aí, como eu já tinha tido a proposta de entrar pro turno, aí meio que usei de pretexto, né? Falei, ah, ah dá umas... uma segurada, né? Porque bem ou mal o turno não tem como você tocar diariamente, né, cara? Os horários é muito, muito louco. relativo, né? É. Então. Já foi, pô, já, vou, já que é isso, mano, eu vou dar uma segurada já mesmo pra poder dar uma, dar uma travada um pouco. Uhum. Porque igual eu falava, eu sempre falei, pô, eu, o pagode na minha vida não era, não era meu ganha-pão. É uma responsabilidade, era um bagulho que você tá indo ali se divertir, né? É, bem, uma, por mais que era um investimento remunerado, hum. mas não era o meu, meu, o meu sustento pra minha família principal. É lógico que, pô, não, não vou desmerecer, que, pô. Muitas vezes o, o dinheiro do Caxi já comprou um frango. O <risos> frango de domingo, pô. É. Pablou frango de domingo na minha casa. E apagou uma conta de luz. É. Já. Mas não quer dizer que era necessário eu estar tá ali me sacrificando muito por conta daquilo. Então aí eu falei, pô, não dá uma parada. Não é uma parada, dá uma freada, né? Uhum. Até porque eu não tinha cidade. Aí eu fui parando aos poucos. Mas de vez em quando ainda rapaziada aí, os amigos, me chamam ainda pra fazer um, um balanço, né, que a galera fala. Fazer um, um é pagodinho. De vez em quando você ainda dá uma brincada, vai lá. É, pô, a galera me chama às vezes pra fazer uma parada Agora bacana. Esse dia, esse dia de, era, era o que? Era o quê? 7 de setembro? Foi 7 de setembro? Não, pô, 7 de setembro. Não, Hoje é de outubro, pô. 7 de setembro pô. Não, pô. Criança, Foi crianças, o dia das crianças. Pô. 7 de setembro. Eu lembrei só que era um feriado. Foi dia das crianças, eu dei uma lá no... Lá no Cid's, lá. É. quando você gosta. Aí eu já eu lembro também do dia que você... Você já não tava mais, eu... Você ah, o que tá rolando um pagode. Brotei lá na vila, lá no... Quando foi? Aquele lá do... Do e anexo. Jenny? Do anexo. Do Jenny? Do anexo. Ah, Final Jenny. do ano, final do ano. Ah, todo ano tem, né? Eu acho que esse ano deve ter de novo. Todo ah, ano. esse ano tem que voltar. Todo né? Natal tem pagode no... O pagodão do Jenny. Má do Jenny. Brabo. Lá ficar gostoso. É, a galera se reúne pra fazer uma parada bacana, se divertir. Confraternizar, né? Minha é, é essa, né? Uma confraternizaçãozinha ali de final de ano e tal. É, muito bacana. Quem nunca foi, Sobrantão. se esse ano tiver, tem que ir, tá? Com Porque... certeza vai ter, pô. Tomara que sim, né? Pra ter esses pagodinhos tudo aí. É, igual, já teve, acho que domingo agora teve. É. Pagode no Jenny, lá com o rapaziada do Brunão, é, Total Flex... O bote fato, rapaziada, fizeram um domingo agora. Falar nisso, Brunão, tô aguardando aí confirmar a data dele pra ele colar. É, aí tem então, que colar. que lá tem história pra contar demais. E lá tem. <risos> Ô, nego, e pô, uma coisa que a gente não pode deixar de contar, que faz parte da sua história e ali também faz parte da minha história, hum. é o grupo aí que tá, né, mano? Que eu acho que foi o primeiro grupo que você me chamou pra. pô, primo, cheguei pra você falar. Você, me ajudar nesse grupo aqui. Aí eu lembro que eu cheguei lá na casa do Lê, os hum. moleque estavam lá no vencido, é. lá ensaiando. Como é que começou aquilo lá, mano? É, isso é a ideia deles lá mesmo. Acho que o grupo. Nem, acho que a galera na região acho que nem chegou a conhecer. Muita gente acho que nem é. chegou a ouvir falar, porque era muito, era muito caseiro ali, né? Não era um. Era mais aquele grupo da galera ensaiar e. É, não, não, era não, não, não, não, confraternizar não. no ensaio e tal. É, eu acho que era um grupo mais. É porque é causa é, é da época também, né, mano? A mentalidade da galera é tu moleque novo, então a gente era é muito novo, então a galera nem chegou a ter o conhecimento, assim, muito pra fora. Mas foi a, uma experiência também, não, é, tô, pra mim, acho que tudo é experiência. aquilo lá, acho que foi 2012, né, mano? Ah, que lá, já foi bem... Foi 2012, 2013. 14, acho 14, 13 aí. Ah, foi muito antes de eu sofrer a parada na mão, mano. não Foi, foi muito, muito é? antes, muito antes. A parada na mão foi em 2015. Então foi muito então, bem foi, antes. Foi em 2013 isso daí, mano. É, por aí, só faixa de 2013 aí, 2013. <risos> foi engraçado, mano. Eu lembro, eu lembro até hoje daquele show que a gente fez lá em... Acho que foi Pinheiral, sei lá foi engraçado. Pô, que eu... show. <risos> alô, no Santos? Ah, eu, cara, foi um acho... negócio lá, o um chocolate ia ter que estar tá fazendo é Não, mesmo? mas era no Santos, lá no Santos, no Clube eu lembro, Santos, lembro, né? acho que Sei lá. foi, cara. Foi engraçado. Foi show, engraçado, show. né, né? que lá foi <risos> o negócio, foi... Claro, era show, foi um não. negócio doido. Foi lá o um negócio meio estranho lá. <risos> cara, e foi engraçado, e também... Sim. Tipo, você vê, aquele negócio... Você vê, né, o negócio é, é engraçado. O negócio que... É a vivência, é uma palavra muito louca. Pô, você vê aquela época lá, a gente foi fazer o pagode não tinha instrumento direito, não tinha captação de áudio de instrumento de ninguém. E o lugar é abertão, grandão. É? <risos> ninguém ouvindo nada, mano. Tipo, do lado do palco ouvindo, você andar pro meio é. do público... Não, tá eu arrumado, acho na que quem frente. tava no palco ouvia. É. Quem tava ali embaixo já, já não, via já mais não ouvia mais nada. Já não ouvia. E pô, você vê, né? A cara de boca do povo. É muito engraçado, cara. E foi valeu. Eu achei que foi, foi engraçado. Ah, e foi, é experiência. É experiência não, pra né? tudo, né, cara? Experiência de vida. Tudo sabe? é vale, tudo é. é vale pra nossa vida. Mano. É aprendizado, tudo é né? Aprendizado, total. É aprendizado. total Mas total. Foi, foi, foi foi, foi, divertido depois. Depois a gente rindo. <risos> a situação é divertida, né? Hoje em dia você já chegou a encontrar alguns moleques. Lembra, às vezes, das histórias do Débora? Cara, fala com você. É muito difícil a gente esbarrar. É. O único que eu, que eu vejo assim de vez em quando eu ler. Fala rapaziada, voltando daquele corte, aquele corte que é pra lembrar vocês de se inscreverem no canal. Fala aí, que O que é pra eles fazer? Fala o Leandro aqui pra câmera aqui, ó. O que, é que é pra eles fazer? Aperta o sininho é. e forguete. Vambora. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa aquele comentário, aperta o sininho e forguete, igual o chefe falou. Vambora. Cara, você também tem um. Ah, é. Só, só para complementar o assunto que a gente tava falando aí que tá. Valeu aí. Deixar um salve aí pro Vaguinho. Vaguinho, Vaguinho, fechamento. Eu vejo aí no Vaguinho. Vi, quase todos os eventos que eu vou, o Vaguinho tá lá. É, pô. agora ele tá trabalhando também. Trampa muito com o negócio de bombeiro. É, né? tá aí, tá de bombeiro agora. É. Valeu, Vaguinho. Fechamento. Aí. É... <risos> eu ia falar agora o negócio do. Do quê? O que você falou o Forget caraca <risos> você, gosta. você gosta né mano fala fala fala de onde que é o forguete que não, Esse forguete eu pô é o cara que o Fábio Braz jogador Fábio Braz né? jogador pô, eu acompanho ele para caralho eu, eu curto muito o astral do cara o jeito de ele viver a vida Ah, eu posso explicar a animação ali... A, é, a... o jeito de levar a vida, né, mano? A vida... E também a, a energia que o cara passa nos é estados aí... dele é muito boa, né, é, mano? É o que eu falo, é, o jeito dele é o meu... É um jeito que, às vezes... Às vezes, não. Eu, eu depois dessa pandemia... Coloca do ladinho os, os... Depois dessa pandemia, eu agreguei muito pra minha vida, né, mano? A vida é... É curta, né, cara? Ah, curta pra caramba. A, vida cara. é, a gente acha que não, a vida é muito curta. Eu tava, eu tava vendo o um negócio lá do Whindersson Nunes, o Indisson Nunes falando, né? Tipo, olha o tanto de tempo que, que tem um mundo, não sei quantos bilhões. Olha o tanto de tempo que tem a galáxia, não sei quanto, né? E olha o tanto de tempo que a gente vive 90 anos. É um Você ligou? peido. É um peido <risos> é perto do que é a parada. Não, e se contar que, poxa, a gente for paralisar. Eu tô pegando muito pra mim isso aí agora, de tempo pra cá. Eu boto assim, de pandemia pra cá, que eu fiquei mais atento. Pô, tá passando, desculpa, muito rápido. Muito, cara. Muito rápido. muito Pô, você vê amigos, seus próximos, que não estão mais aqui. É muito rápido, mano. E a gente, eu botei pra mim que, eu tenho que a gente tem que viver a vida, aproveitar ao máximo, irmão. De cada milésimo, de cada... cada... Cada oportunidade que você tiver com uma pessoa, você tiver que agregar com alguém, mano. Você sabe, eu não sou, sou de confusão, mas qualquer momento você tem que aproveitar, irmão. Você está momento. ali, ó, tomando café ali. Aproveita. Já é o um momento, irmão. Quem não volta, né? Mano, o momento é um só. Ó, hoje, a gente está aqui. Esse momento nosso não vai voltar. Já. O assunto a gente pode até trocar ideia relembrar o um assunto, mas... Ou a gente pode a regravar dele. o podcast outra vez. Não, mas... regravar, mas... Mas a, é mais mais a, esse minuto aqui, nossa, é o único. Só esse que vai Vê. ter. Não vai ter mais. Porque já é outro dia. Entendeu? Então a gente tem que aproveitar muita vida, cara. É lógico que aproveitar a vida que a gente fala é do jeito que cada Comece um... Começa fazendo doideira, é. né, rapaziada? É, eu vou... vou... Vou, vou sair extrapolando, viu? É, carro. pô, você vai sentar pra almoçar com a sua mãe, caraca. É. É, Respira aquilo, sente Esse aquilo. Esses momentos assim é muito. Porque, cara, tem tanta gente que queria estar tá só sentado ali na mesa, almoçando com a mãe, e não tá. E não pode. Mais. Com um irmão, ou com um amigo que, que, que se foi, você não. Sendo... É, mano. Tá ligado? Então, é, é, é prazeroso. Você tem que sentir prazer. Prazer de viver, o Fábio Brahe é. fala isso assim, open bar de prazer, prazer de viver, tem que sabe, aproveitar, porque por mais que é doído a vida, a pancada é, é dolorosa às vezes, hum. mas <risos> e reclamar murmurar não vai adiantar de nada, irmão. É. Eu falo isso muito pelo meu pai, eu não vejo ele, eu, pô, eu nunca presenciei meu pai chorando, chorando na minha frente, pelo menos eu nunca vi ele chorando na minha frente. Eu já vi ele, pô, eu e ele, bate-papo, eu e ele conversando, ele se queixando de Emocionar alguma coisa. Emocionar é uma parada, mas chorar por causa de um... Entendeu? Mas eu nunca vi. E, tipo, quem conhece ele na rua, duvido se você passar alguém na rua que conhece meu pai e vai falar que já viu ele... Triste. Sem, não, já viu ele... Sem estar tá sorrindo. Sem sorrindo. Eu duvido. Já tô um... com o nome dele lá, sorriso. Eu duvido, mano. Se tem alguém, alguém que, que fala... Por quê? Ele fala uma palavra comigo que é verdade, mano. A gente... Cuidado pra não balançar, hein, Nego? Que a câmera tá aqui, ela vai ficar assim. A gente fala... Assim. Aí, eu falo sempre com ele o quê? Ele fala comigo uma vez, falou comigo uma vez assim. Cara, a gente tem que sorrir, cara, as pessoas. Às vezes tem gente a situação pior é que a nossa. Tá ligado? Uhum. Pre Precisando só de um sorriso. Ou de um bom dia. Igual o, o bordão que ele usa. É bom te ver. Tudo bom? Ver. Então, mano, às vezes eu tô aqui, pô, triste, tal, cabeça baixa, mas a situação minha não passa nem perto do que esse que tá passando. É. Tá ligado? E, e eu vou me bater por conta disso? Eu reclamar por conta disso? Não, cara. Às vezes, igual eu te falei agora, às vezes tem gente precisando só de um bom dia. Às vezes eu, o dia da pessoa já, conhece, já, já amanheceu ruim, Entendeu? Uma vez que alguém enfermo no hospital, com a cabeça a mil, você falar, dá uma palavra para a pessoa, já vai dar um aliviado no, no, no, no coração dela. Então, a vida tem que ser vivida assim, mano. O meu, meu jeito de viver, que eu, que eu tento viver, é assim. É. E é isso. E eu vou indo aprendendo cada dia mais com você, né, mano? Porque eu lembro que... Toda vez, toda vez que eu, tô, que eu tô triste, tô cabisbaixo, tô chateado e tal. Você vai. Você fala comigo, mano. Levanta a cabeça, não vamos murmurar. Porra, mano. Conversa com Deus, não sei o quê, troca ideia. Ou então, um dos seus melhores conselhos que você já me deu é, mano, vai tomar um gelo na rua. Porra, mano. <risos> Você é maluco, o cara oh, é o cara que vai ficar bebendo dentro de casa, cara. Cara, dentro de casa é fazer o que beber dentro de casa. Você é caseiro, beleza. Mas, cara, beber na rua é, outra, é, outro, é outro nível. Então, porque você faz amizade, conversa com as pessoas, conhece gente de diferente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que você nunca viu a pessoa vai falar um assunto... Que está passando, mas com outra visão. É, pô. Cara, é outro, outro. Às vezes o nego, um nego que fala pra mim, tem que saber mesmo pra caralho. Mas eu tô. Eu, eu, tenho, eu tô. Eu mas eu tô, eu sei. Mas uhum. o, eu gosto de beber na rua por conta disso, mano. Aqui no bairro, então, principalmente. Eu gosto de beber na rua porque eu conheço muita gente, né? mano. Uhum. Você vai conhecer muita gente. Você vai dialogar com diversas pessoas. Pô, ontem mesmo, ontem eu tava como? Eu tava, pilha gente, é igual eu dois. Tava chateado, pilhado. Falei com você, vamos lá, ah, negão. Né? Vamos negão, vamos encostar ali, vamos tomar um gelo. <risos> ah, não relaxou? Relaxou. Ué, mano, mano eu, vo, eu tenho certeza, se você tivesse vindo pra casa beber aqui em casa, não é uma coisa. Não. Porque você tá aqui preso no quatro paredes. Ia ficar pensando um monte de coisa. Besteiro, é. não ia dialogar com ninguém. É. Ia ficar no computador ali olhando é. as coisas. E não ia ficar a cabeça a mil. Não é a é. mesma coisa, cara. Não é. é. Sensação totalmente diferente. É. Mas é bom, cara, dialogar com as pessoas. É negócio, como meu pai fala, o negócio é fazer amizade, cara. Não precisa... Fazer amizade. O <risos> negócio é fazer amizade, mano. É isso que a gente deixa... Que legado. É, porque vida. a vida a gente não leva nada daqui, não né, nada, cara? cara? É só as coisas que a gente deixa, são as coisas boas que a gente plantou. E né? a roupa que a gente vai, que a gente é enterrado com ela, a gente é leva. Nossa, é, não, lá, a gente não ela... leva. Ela apodrece, a gente não leva, entendeu? É. Você pode estar com a roupa mais nova sua. É. Não, fala, quando eu morrer, eu quero morrer com essa aqui que eu não usei da etiqueta. Pode adiantar mais coisa vai levar? Nada. Não, levar não, não, tá nada. Não vai levar, não, pô. Tá nada. Não leva nada. As boas lembranças. O convívio que você teve com a pessoa que vai deixar guardado por essa é. vida. E essas paradas aqui, que é um vídeo que isso aqui... A, a, Eternizado, isso, né? Isso daqui a gente tá eternizando a nossa amizade, eternizando... Pô, vou até é um fazer momento. um brinde, nego. Eternizando a nossa amizade, eternizando... Essa, essa esse um brinde, Esse... Tá? Esse... Faz o brinde. Eternizando a nossa amizade, eternizando... O brinde tem que beber, entendeu? Ah, é, tem bom. Ah, tá. Hum nunca vi isso, eternizando a nossa amizade é porque eu tava falando antes ah, do tá. que que é eu brinde entendeu? eternizando a nossa amizade eternizando esse momento, eternizando o bom astral que você passa porque porra, onde que você chega é basicamente igual ao seu pai, ó. de sorriso chega já melhora o, o ambiente e cara, eu ia até comentar cara, é muito tipo assim, pra mim foi muito importante a minha vivência que, que a gente teve junto com o seu pai, porque muito daquilo de ver o meu pai e o seu pai trampando, mano, tipo assim, me fez ser o cara que eu sou hoje, Perfeito. tá ligado? Porque o meu pai, pô, tem muita gente que não sabe, pelo menos o conhecido meu não sabe, pô, meu pai, mano, meu pai, quando. Meu pai, ele tinha uma locadora chamada Status Video que era lá em, que era na Amaral Peixoto. Quando ele fechou a locadora, foi quando a gente tava morando lá, na, na, na, na caeira uhum. ali no, no, uhum. no, no terreno do Ti, né? que a gente morava no terreno de um Ti nosso. E daí ele fechou a locadora. Pô, meu, meu pai saiu da locadora pra ir vender doce. Vender doce na rua. Tipo assim, ele pegava vários potão de doce, fazia uns potão bonitão. Comprava uns potão bonitão. Minha tia, minha mãe todo mundo fazendo cocada, é, pé de moleque, não sei o que. botava dentro daqueles doces bonitão, e ele levava em tudo quanto é bar da região pra deixar o doce dele lá vendendo, eu e depois ele passava bom. lá e buscava o dinheiro. Então, tipo, eu tive essa vivência de ver, pô, meu pai foi virão, saiu de um, dono de uma locadora é ele é pra que... vender doce. E aí, eu em, em meio a isso, eu vi o meu tio, o meu tio vendendo salada de fruta, vendendo pizza frita, Porra, pizza assada, aliás, Porra, né? já vendeu. <risos> que eu me lembro, que eu me lembro. E já vendeu pizza, que a galera moria, antigamente, aí me chamava disso. pizza. Me uhum. zoava, né? Pizza frita, um caqui, salada de fruta, bola, aquela bola grandona, uhum. é... Suco de laranja natural, uhum. na época mesmo, muitos anos de laranja natural, mas que, ixi, fora no, no, no, no, nos eventos tinha na cidade, vendia batida, vendia cerveja, vendia coquetelzinho, de, de muita coisa. Eu tava falando aí, vendia batida, ele ia pra porta da ilha também, pô, cara, meu tio virou. É, é virão demais. Meu tio, é meu fala, pai, cara, meu, ele, virão, cara. Ele, meu tio virão, cara, pra mim era era, não é? É? é, é, é, é quem tá vivo ainda, né? É o exemplo. Amém, graças a Deus. Amém. É o exemplo, né, mano? De, de, de, de ser. Homem, né, mano? É. De ser homem, né, mano? Você tem que honrar o que você fala. É, é, correr atrás pelos seus, tá ligado? É. E não faltar pelos seus, dar a mão pro povo. Pro próximo quando tá precisando. Nossa, não, que, não, não que minha mãe não era. Minha mãe era pra caramba. É, não, minha, a, a, a minha tia e minha mãe também eram era, era pra caramba. Mas, tipo assim. É quere, porque menina correria, um espelho, né, mano? Es, espelho, espelho, espelho, assim, de. De, querendo de certa não, parte da sua vida. É, querendo de, ou não, o, o metade. O, metade o menino, né? Querendo ou não, o menino, o homem, ele vai ter o espelho do, do, do, do, do pai. De tipo, como se. A mãe. Educa ali e tal, mas... Você puxa muito do que você viu do seu pai. Não, mas aí, aí que tá. Eu, eu, eu já sou... Eu já penso assim... Eu sou muito metade, irmão. Uhum. Metade é 50 e 50. Metade do, do, do, do, do meu jeito... É meu pai. Outra metade é todo mês minha mãe. Apesar do meu irmão parecer muito mais com ela... Em todos os aspectos, ele. Mas eu sou muito ela, mano. Em, em certos momentos, em certas situações, de saber lidar certas coisas. Uhum. E meu pai é, já é outra pegada. Então, muito muito fala, pô, você é muito. Comunicativo. comunicativo, não. Você é muito, igual o pessoal fala, você é muito. Sabe chegar muito, falar com as pessoas tal. Uhum. Meu pai, é purinho. Mas com minha mãe já, a, a questão, acho que... eu posso dar um exemplo? Sei lá, é, é a questão religiosa, sei lá. A parte, não, a parte da religião foi muito boa. Pra, muito tanto, forte, tanto, é. Tanto, tanto pra mim quanto pra você, né? Não, não que meu pai não seja, meu pai também é muito. Mas, mas a, a eu tive é mais experiência religiosa, mas com... É nossas mães, é. entendeu? Nossa mãe então é por isso que eu falo, eu sou muito metade metade, tá ligado? Metade metade. E é lógico que que agrega muito, né? Tudo tudo que agrega. Tudo. E eu e o Richelle a gente a gente teve tanta essa parada de vivência junto junto junto junto. Até a parte religiosa ali, a gente era, a gente foi criado até na mesma igreja. A gente fez parte de quase os mesmos projetos. Os projetos que eu não fazia parte porque eu era meio rebelde. Ah, então a galera não deixava né? deixa fazer parte de todos os projetos. Mas, tipo, eu tava lá observando, igual eu lembro. Pô, eu tenho isso na minha cabeça até hoje, cara. O Richelle fala, cara, você tá doido? Isso não aconteceu, eu lá, aconteceu, mano. Que? Do Dix tava lá no negócio da igreja lá, cara, tocando. O Richelle tocava bateria pra caramba na igreja. Oh, eu viajava no Richelle tocando bateria, ficava olhando, falei, caralho, meu primo é foda, né, velho, caralho, meu ah, primo toca tá muita bateria, Você já, já <risos> até aí tava num, era festival de música, né, festival, é. era um festival de música gospel, aí o Richelle ia subir, eu falei, cara, e tipo, pô, eu cresci com o cara batendo na panela, o cara tava lá tocando bateria no festival de música, eu falei, caraca, eu vou ficar do ladinho dele, quero <risos> de nem saber, fui lá, fiquei do ladinho do Richelle. Teve uma hora que o Richelli pegou e... Plá! Na hora que ele bateu no prato aqui, ó. a baqueta dele subiu. Na hora que a baqueta dele subiu, eu olhei, eu fiz assim, ó. Caralho, a baqueta. Na hora que eu olhei a baqueta, eu pensei, ele vai errado. Do nada, ele, ele abaixou e já assim, ó. Tá, tá. Mas só que pra mim, na minha tá mente... Não que pra essa parte, não. Na minha mente, você catou a baqueta no ar e começou a tocar de novo. Aí, depois de Você anos... achou que eu joguei, né? <risos> não, é depois de... Porque eu olhei pra cima, a baqueta tava tá voando. Ué. Não eu olhei pra baixo, você já tava tocando de novo. É, porque eu tinha pegou... Eu tá falei, errado. caralho, o Richelle pegou a baqueta no ar. Mano, eu fiquei nisso na minha cabeça. Falando pra todo mundo, né? Falei pra todo mundo, a minha infância inteira. Falei, maluco, pegou no ar. Ele, Mentira, eu não peguei não. Falei, pegou que eu vi, pegou que eu vi. Aí, há pouco tempo, ele me convenceu, que ele me falou... É o que que aconteceu Não, é a... eu tava tocando de boa, aí... Eu não sei se eu segurei frouxo. Quando eu bati, nem fui no foi na caixa. Pum. Bati na caixa. Mano, mas a baqueta Pum. subiu. Ela foi, soltou minha mão e saiu, né? Até por causa do nervosismo também, porque primeira uh -huh. vez que eu tinha tocado assim uh -huh. pra muita gente então uh -huh. tal. A suando, bateu. E bateu e subiu. Vixe, ela subiu, ela caiu, já, já caiu pra trás assim. Só que já tinha outra reserva. Você... Então, eu peguei <risos> a reserva, entendeu? E eu fiquei assim... Aí você assim, é começou. Ah! Eu... Eu acho, que, eu acho que por conta mas de você deu um olhado pro alto, é, né, você não viu o meu, meu movimento de é, pegar... de pegar outra. Aí você só viu depois eu virando. Sim, depois por mais que ele falasse assim, não, não, não foi eu. Foi sim Ai, que eu, eu vi. Se isso eu te também. falar uma parada, você não deve acreditar. Ah. Cara, se eu te falar que eu não consigo tocar a batera mais... É isso que eu não entendo, cara. Por que, que você não toca a batera, cara? Não, eu não sei, cara. Eu já tentei tocar assim... Igual, mesmo assim, eu tocando na noite, pagode tipo, aí, sentar a galera, tocar, eu não consigo. Eu não sei se esses dias eu tava gostando até com um amigo, o Daniel Alves, Fala, Dani, tamo junto. E ele falou comigo, pô, mano, é questão de prática. Mas eu acho que não é, mano. Sei lá, eu, eu, eu falo assim, pô, eu nunca tive, eu fui ter aula depois de muito tempo depois. Você era totalmente autodidata, é tudo é... que você aprendeu ali batendo na panela, ou que você batia tudo, na igreja. Mano, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que eu toco até hoje, que eu arranho, né, nem toco, arranho. É tudo autodidático. Então, eu é. Tudo autodidático, autodidático. você nunca teve uma aula. Não, não, então, falando, eu fui ter aula é. depois de muito tempo já tocando, mas nem para aprender a tocar. Eu fui fazer aula para aprender a começar a ler pastura. O é. que já era outra pegada. Porque, igual os caras falam, você sabe tocar. Então, eu quero querer aprender a tocar lendo. Era outra pegada. Então eu... aí eu comecei a fazer. Mas acabou mesmo que eu nem terminei de fazer. Eu comecei a fazer uns um, um tempo. Falar, se eu falar pra mim, se eu lembro de alguma coisa pouca. <risos> <risos> Como é que faz? Eu não lembro direito. eu não consigo, cara. cara eu mas... acho que... Não, eu, eu posso tocar aí. é um pop rock, MPB, eu consigo. Samy Pagode, mano, eu acho que é mais... Pra mim, pro meu ponto de vista. É muito foda, é muito, é muito difícil, cara cara mas, a, mas só que você tem um a ouvido, é outra mano mas, mas só que você tem um ouvido muito treinado, não o ouvido mano. é bom mas só que a pegada é outra mano. a velocidade é outra é, tem que ter muito coordenação não coordenação eu já tem mas só que é acho que é a questão da prática também né É, se você pegar para ir direto direto mas também tem aquilo que você falou comigo também né a, a dificuldade de você de repente pegar uma bateria inteira para ficar andando com ela né mano é, é... porque pô os bateristas sabem, mano, quem toca na noite sabe aí, mano, é, é poleira. Porra, e... você com a bateria inteira, é, foda. Eu, eu, eu penso assim, se o cara não tiver um carro próprio pra de... É a disposição pra levar, Cara, porra, eu, adreiro, também, eu também não imagino, porque vamos supor, se você for ganhar a mesma coisa tocando um surdo e ganhar a mesma coisa pra tocar uma bateria, eu vou só com o surdo, porra. Mas não, mas é lógico que <risos> ó, eu acho que cachê vai depender muito do, do, do músico, né? Eu não porque sei cara? Funciona. Porque, pô, imagina. só sei que funciona assim. Só pra é você carregar é é diferente. o instrumento? Pô. O valor é diferente, mas cada um tem o seu valor, cada um dá, dá o seu preço. Mas só que, pô, é um trampo, um trampo muito grande, né, mano? Você fica transportando é, instrumento de percussão. Pô, quando eu toco surda às vezes aí... Eu já acho um perrengue do caralho. <risos> Levando surdo, pô. Levando igual a galera, já, eu já vivi isso. Por muita isso gente você tá vive. no récord, né, nego? Não, eu tô no récord, tá não, um mano. Eu tô... Ele só negócio assim pequenininho, pô. Não, não é que eu tô no recorde. Eu toco de vez quando, mas eu assim, ó, a galera, aí. Pô, muita gente já passou de levar surdo dentro de um ônibus, também dentro de um Nossa. ônibus. Nossa. Pô, é um perrengue é. do caralho, mano. Dentro do carro já é difícil. Tá ligado? Então, é. imagina bater, né, mano. Tem o, o suposto Jim o, o bumbo, pô, é, é perrengue do caramba, quem não tem seu Querendo ou não, se você tiver no seu carro, não dá nem pra dar carona, é só, não, você, é só, e você. A, só você e a bateria. É, ligado? E, e a galera ainda dá uma moral entre a galera, de vez em quando dá reduz a bateria todinha, né? Às vezes leva um tom só a reduzir pra poder ficar mais, menos pesado pra carregar, né? E é perrengue pra caralho. Aí eu, eu, eu, eu, eu, eu nunca tive... Antigamente tinha vontade de tentar tocar da noite aí. Tentar, tentar tocar bateria. você batera. não tem mais essa pretensão de pegar Zero. uma bateria. Zero, sei lá. Quebrar tudo? Não tem nenhum, mano. Porque eu acho que é muito por conta também de eu não, não ter essa apetidão mais como antigamente, né? Uhum. Aí eu não, não, não encho muito meus olhos mais. Eu sei que, pô. Se eu, pegue, se eu tivesse condições também, porque bater não é né, nada barato, né? Uhum. Se eu tivesse condições de, de, de apanhar uma... Poderia até ser, ou que um dia, eu tivesse um irmão para poder estudar de novo, poderia até parecer um, uma vontade a mais. Mas que também por conta de eu não ter o instrumento em casa, uhum. você também desanima, né, mano? É. Se tivesse o instrumento na sua casa, pô, tivesse todo o instrumento de percussão em casa, Qualquer instrumento, qualquer hora que chamasse pra fazer um, eu fazia. Eu tava treinando, tava ali praticando diariamente. E aí eu ficava, eu, falei, eu mais muito mais fácil. Pô, eu já te falei, mano. Pra mim, você é um cara que você tinha que ter um home studio dentro de casa. Porque você é um produtor do caramba. Você e o Thiaguinho, vocês são produtores, viu? Caramba. A gente, tipo assim, infelizmente, né? O Brasil, ele não dá... A, a possibilidade de, da, da galera que trabalha CLT de ter um, uns equipamentos desse porque, cara, querendo ou não, é caro, querendo mano. ou não, pô, o cara já tem um aluguel, já tem uma parada, já tem um aluguel. Mesmo o cara não tem aluguel, mano. Mas mesmo assim, mano, se você for parar... Os aparelhos que, você é caro, irmão? Se você for querer comprar, igual aqui no estúdio, eu tô precisando do monitor de áudio. O monitor de áudio que eu quero, daí amarra. É de uma, de uma é no, qualidade é no, boa. É no mínimo R$4.000. Como é que você tinha 4 mil assim, tá ligado? Então é um é bagulho bom. que eu tô sonhando. Eu tô sonhando em ter. Tô sonhando em ter. Uma hora, uma hora vira. Entendeu? Mas tipo assim, também... Essas, tudo aqui, igual a galera às vezes olha... Ah, o Zão não pode estar tá com a grana não. Mano, tudo aqui foi muito bem suado, muito bem Aí, trabalhado. Coisa é de hoje que você tá, vou Corre. Depois que a gente vou pegar vou comprar. Não é. é. É isso aí, rapaziada. Voltando aqui de mais um corte, aquele corte para lembrar de você se inscrever aí, valeu. E rapaziada, quem tiver interessado em anunciar algum produto seu aqui no, no meu podcast, só entrar em contato aí no meu Liquid Tree. Vim aqui, é, fazer. Rapaziada aí também que que toca na noite, que está assistindo aí, tá precisando de ensaio fotográfico, só entrar em contato aí no, no Liquid Tree. Tá rolando promoção de ensaio fotográfico já com um press kit montado e flyer de contrato, valeu. E, e mais o que, que eu tinha que falar? É, siga no canal aí. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí pra câmera. Presta aqui, ó, pra tu. Siga no canal. Bota o sininho aí. Comentar. E esquece. Vambora, comenta bastante quem curtiu, quem não curtiu e forget. E é isso, e forget. E ó rapaziada, vocês que estão assistindo aí, quem tá no ao vivo, pô, deixa aquele comentário aí no chat aí, comenta, fala se você conhece o Rich, se você me conhece, fala aí. Fala qualquer, você... fala é, qual história já passou é, a gente aí. E pode deixar aí nos comentários também, valeu, porque depois desse, depois que sair isso daqui, a gente, eu vou ver se eu faço alguma coisa aí com os comentários Deixa algum comentário aí Qual história que você já viveu comigo ou com o Rich Que de repente eu faço um vídeo com o Rich A gente lendo os comentários e falando sobre o que vocês comentou aí Valeu? Quem sabe, quem sabe Tô falando vai rolar não, tô falando quem sabe Vai <risos> se... Negão, vou, vou abrir mais uma aqui Mano E... E voltando ao nosso assunto aqui, cara Cara, falando de trampo, você, você tem é, planejado ou em mente em pegar firme na música ou você pensa só em deixar? deixar não, no né? momento, no momento não, mano. Não, não penso não, porque tem que receber uma proposta. Não, mano, mas é que tá. Eu falo, eu fico muito limitado, né, por conta do meu o horário de serviço. Aí fica muito escasso, né, cara? Pra eu poder dar uma posição pra alguém e falar assim, pô, vou fechar com você. Mas um pagodinho ou outro, quando rola um frila tu vai. Não, eu vou. Se eu tiver um horário bacana, pra só poder, não tem eu vou. Só não, não tem como de fechar assim, pra é porque timing, não né? é, porque não tem como, cara. É igual eu falei pra você. Eu... Não, é meu, não uhum. é meu sustento. Então, como não é meu sustento, não tem como eu... Eu é, deixar de trabalhar no meu, no meu sustento para viver em parada que talvez... É, porque música é bem, bem eclética, né, mano? Bem... Uhum. Uma montanha-russa. às vezes está lá embaixo, vê se tá lá em cima. Então, uhum. não tem como, né, cara? A gente tem família, não tem como a gente pegar e... Tem que ter para o mundo certa. Eu, eu acho que se eu tivesse no horário flexível de serviço, poderia até... Ter... Suar um pouco melhor Se uhum. tivesse uma proposta de De eu pegar Ah, ah vou tocar e fechar Comigo aí, fechar fixa aí Comigo aí, a banda fixa Que for o caso ah, daria pra eu poder ir tranquilo uhum. Eu ia ficar cansado Foda-se, mas eu conseguiria Flutuar Fazer o coisa melhor, entendeu? Entendi. Mas horário de serviço Que é muito complicado, né, cara? É muito escasso, Pode crer Cara, mas eu fico, esse dia, eu, eu, até quando eu tava lançando o projeto Tons Music, eu fiquei assustado, né, mano? Eu falei, caralho, o Richelli manja pra caralho, mesmo. Eu não hoje não. Você só escutou, você só escutou e falou assim, Negão, tem alguma coisa errada aí. Isso Ai. aí tá fora do metrônomo. Mas o que, que é? Não é questão que eu... Chega no mic. Mano, não é, por... não é... Não é porque eu manjo. É porque a gente conviveu e convive muito na noite, né, cara? tocando a galera. Então, você, seu ouvido automaticamente, mano. Fica treinado. Você sabe quando tá, quando tá errado, quando não tá errado. Boa, a da galera que toca na noite aí, sabe, mano. A galera que, que vive disso tá ali é automático, mano. Seu ouvido é, fica fiado. Então você sabe quando tá errado, quando tá, alguém quando tá cantando fora do tom. né? Quando tá. O tempo tá tudo errado lá. Ele tá batendo assim, pá, eu tô batendo um, tá batendo dois. <risos> você, já foi, você, você já foi num pagode assim, que você parava pra escutar, você escutando, você vai, meu Deus. Não, eu não falo, mano. Não, você já viu num não, pagode? Já viu um monte de Já, isso é comum? Não, comum depende de quem que você tá, onde você Não, tá comum, aí, né? comum que eu digo, de tipo assim. De, de você ouvir sempre. Sempre ou quase, quase sempre? Não. Igual eu falo, mano, todo mundo é sujeito a erro, né, mano? Às vezes o cara vai cantar lá, ou às vezes vai tocar, não tá num bom dia dele, ele vai errar. é ser humano, né? robô. É. Mas, é. Eu, igual eu falo, cara, eu, eu, eu não gosto de criticar ninguém, mano, porque <risos> é criticar, é crítica, todo mundo já tem muita crítica, cara. Uhum. Todo mundo vive com crítica, apontando o dedo. É. Você vai ficar falando mal dos outros pra quê? Você não vai, vai agregar? Vai agregar no você, na minha vida eu falar que você tá... <risos> vai mudar uma coisa? Vai nada. Vai somar na vida do cara. Se eu falar pro cara, vai, Exa vai exatamente, ficar ruim pra ele. Exatamente aquilo que a gente Não, tava não vai ficar falando. ruim pro cara, vai ficar... Um clima chato pro cara que tá ouvindo uma, uma crítica. Não vai agregar, cara. A não ser... É, agora Mas, a, gente... a crítica e as críticas. Tem gente que sabe... Tem gente que fala crítica pra querer zoar os outros, pra é tirar o, sarro. É o que a gente tava conversando ontem, né? É, é, entendeu? Tem gente que gosta pra poder tirar sarro, fazer figurinha, tirar, entendeu? Outra coisa é você dar crítica construtiva. Pô, irmão, eu ouvi você cantando aqui, pô, tá meio estranho, pô, mas, pô, tenta ouvir mais a música aí. Pô, mano você tocou um instrumento, pô, tenta estudar mais, tenta ouvir mais, entendeu? Aí é outro caminho. Uhum. É outra. Pensamento, porque não vai adiantar nada se eu criticar você é, e falar que, que tá ruim. Isso é muito ruim começar a rir. É. Aí pode arrumar até a contenda, irmão. O cara é querer descer a porrada de em você. <risos> Fechar o tempo, aí. É porque o cara. Dependendo pô, do, do, do jeito que a pessoa fala, é fé, é é bom, bom. Eu falar com o jeito que você é arrogante ou debochando, né? Se você não tiver no seu dia bom. Já vai é. Vai crescer comigo, mano. Já é. E aí? Vai segurar a bronca? É, Por mais que você segura é. a bronca, você tá ali errado. Mas pra quê? Você tá indo ali só falar, você não tá procurando briga. Entendeu? É. Não é. Não, acho que não tem, não tem, não tem, não tem cabimento pra essas coisas, não. É, é, é besteira. Mano, e virando, e virando aqui um pouco aqui o assunto aqui, é... Quando é que começou essa sua paixão pelo style? Da <risos> Desde quando comecei a ter dinheiro meu, né? <risos> Não, acho que tem bem antes, né? Vontade, todo mundo tem vontade de andar bem, arrumado. Uhum. Só não tem dinheiro pra comprar sempre. Se todo, tudo que eu vejo na internet que eu queria comprar <risos> dinheiro, tava fudido. Tá Mas ligado. eu sempre gostei de andar bem arrumado. Só que né, quando era menor, eu não tinha como ter, eu ter um tênis da, da hora que a galera tava usando na, na época. Não tinha condições, uhum. pô, meu pai não tinha condições, minha mãe não tinha condições de comprar. Eu, é lógico que, pô, eu, eu não tenho condições, assim, grandes de comprar. Porque a gente é batalhador mas, pô, se tiver um dinheiro sobrando bacana que dê pra me comprar, que não vai interferir em nada, no, no meu orçamento de vida, e nada, uhum. eu compro. É do meu gosto. Tem, é, eu já volto ao seguinte, a gente tava conversando. Cara, a vida é o hoje, irmão. É hoje. Tá com vontade de usar? Usa hoje, mano. Porque amanhã você sabe se vem. Igual, é. eu vou falar de novo, igual o Fábio Bai fala. Amanhã é igual um feto. Que nem, nasce, nem sabe se vai existir ainda. <risos> tá ligado? A gente não sabe, cara. A gente tá aqui conversando. A gente não sabe se eu, Quando eu descer aqui da sua casa, se acabou o mundo. Então tem que aproveitar é. e fazer as coisas que você tem vontade agora. Se eu tiver agora, agora como eu tenho. Não tem condições, mas a gente trabalha pra, pra ter um, um conforto. Eu acho que a gente trabalha pra ter um conforto nosso. Quando dá pra comprar, <risos> esquece, irmão. Esquece, né, mano? Aí, mano, você, você falou aí negócio de que a gente não sabe se o mundo tá acabando. Eu lembrei de um sonho que eu tive muito louco. Que dia? Pô, mano, acho que foi antes de ontem. Sem sacanagem, velho. Eu acho que eu ando vendo muita ficção científica. É. <risos> Rapaziada, eu sonhei Rapaziada Tô, Meu Deus ó. <risos> eu Me livre se esse vu no, no role Eu sonhei, mano, que eu saí na rua assim, ó E tinha uma tinha um bagulho enorme tipo Um bagulho redondão Enorme no céu, assim, ó Como se fosse uma bola de fogo enorme, uhum. Mas enorme mesmo Descendo assim, ó Descendo, descendo, descendo E eu tava vendo de longe eu tava em algum lugar que eu tava vendo de longe, que aquela porra descendo, descendo, descendo, descendo, desse ano Do nada, aquilo começou a encostar nos prédios, os prédios começou a tudo a pegar fogo, encostou no chão. E onde que aquela porra encostou? Um bagulho redondo. Uhum. Aquilo tudo acabou, aí eu acordei apavorado. Mano, mas pode falar pra você? Igual você falou, o bagulho do mundo, acabou mas... Mano, fala pode... falar aí você? Aí eu acordei com o pensamento... Eu não, eu, tipo assim, eu sonhei que eu tava sonhando. Eu acordei no sonho ainda. E alguém falando assim, a camada abriu, a camada abriu, a camada, a camada de ozone. Eu falei, que porra é essa, irmão? Mano, eu falo com você. Eu, eu tava com eu, eu não lembro qualquer sobre isso. Mas você já reparou que. que, que, que agora o pessoal fala, Deus tá voltando, mano tá, mano, Sabe porque, quê? Um é, é, no, no, no, não sei se você já parou. vai concordar comigo que eu vou falar agora. Tempo atrás tava passando um jornal aí que que tava, tempo atrás foi, o vulcão foi outro. foi Bíblico, hein? Vai ver, é, o foi outro. No a, fim de gafanhoto. Aí tempo atrás agora ele tava tendo um, acho que era vulcão, sei lá, de vulcão é. não. É. Era vulcão entrou era opção. Era vulcão não? Era vulcão, vulcão entrou em erupção esses dias, então que eles teve que tirar uma galera inteira lá da É, foi vulcão, e esse dia foi, acho que, o que é que negócio mesmo, esse nome daquele negócio é... É tornado? Tipo, tornado. Aham. Uhum. Depois foi o negócio do, do, do mar. O que aconteceu no mar? Acho que eu, eu, eu não tenho certeza, eu, eu posso estar enganado. Eu acho que eu vi, eu vi reportagem, estava tendo, o um, um mar tava... Afundando as, as casas lá, não sei qual país que era. Mano, é tudo coisa ah, bíblica. Então, tipo assim, é, voltando aqui ao assunto. Cara, nós dois fomos criados na igreja, né? Uhum. Juntos. Então, hoje em dia, nenhum de nós dois somos igrejados. E eu tenho pra mim, cara, eu levo comigo a seguinte parada. A gente tem que seguir ali, né? Os mandamentos ali. Né? do que a gente consegue seguir porque também nós somos humanos, uhum. nós somos falhos. Mas eu tento levar tudo, toda a criação que eu tive com a sua mãe, que eu tive com a minha mãe e tal, toda a criação que eu tive ali. De, de, Pô, se o cara não roubar, se o cara não matar, se o cara não destruir a família de ninguém, se o cara tá fazendo bem pro próximo de acordo com aquilo que tá na mão dele para fazer. Né? Sem ficar mostrando, mas uhum. se o cara faz ali o bem pro próximo, de acordo com o que ele consegue fazer, tem só pensamentos bons, não não fica desejando o mal pro próximo também, né? Porque às vezes as pessoas as pessoas pensam que tipo ah alguém fez uma obra maligna para aquele cara ali não sei o que, alguém fez não sei o que não, não mano, só de alguém pensar nossa, tomara que de ar, né? Inveja, mano Só é... de alguém pensar Sim, assim, mano, mano Pô, a, já, eu... tá, já tá, já As tá, As paradas, que acontece assim, o meu ponto de vista É tudo no simples, claro É, no, no, no, no, no, é lógico, no grande também, no bruto, acontece uhum. Mas muitas coisas acontecem no simples, né, cara? Tá às dando vez, bem a, gay, né? Às vezes a pessoa olha assim, você no... no, no, no... Caraca o que que o negão tem? Quando ele chega ele todo mundo gosta do cara, alguma coisa é. tem, tá ligado? O que ele tem que eu não tenho? É a coisa simples, cara. No mínimo. Às vezes a gente acha assim, pô, caraca, igual você falou agora, ih, tá dando pra trás, maluco, o trampo tá dando pra trás. Ih, alguém, é, alguém tá, tá fazendo um trabalho, <risos> pra dele. o que fala, né? Trabalho pra vida dele, mas não é, mano. Às vezes a coisa é coisa simples. Às vezes é questão de, pô... Eu tô ali, igual, igual o seu podcast aqui. Você faz o seu podcast, você solta lá. Tem gente, tem gente que tá assistindo lá que, que não curte sua onda do que você tá trocando ideia aqui. É. Mas questão é uma vez a pessoa nem fala. a gente cumprimenta ali, às vezes fala com você que não gosta. Uma vez em pensamento, quando tá assistindo, tá lá falando. Caraca, nada a ver levar esse maluco lá. Porra, o que você é maluco? Vai agregar não? O assunto. Mas pô, mas o podcast é seu. Você leva quem você quiser. Tá ligado? Se fosse podcast dos outros, tá ligado? Entendeu? O uhum. podcast é seu, você leva quem você quiser. É, o canal é meu, mano. Eu Entendeu? Bota o que eu quiser dele. Entendeu? Aí que, aí que a pessoa quer assistir é critério dela. Mas tá lá na internet, lá é seu. Tá então, aí tem gente que, que. É uma coisa simples, cara. Que é gente que bota olho gordo. E nas coisas dos outros não vai agregar em nada. <risos> nada. Nada. Só vai atrasa, infelizmente, às vezes atrasa muito o lado da pessoa que tá crescendo. É. Por cara, conta disso. Por isso que muita gente que fala, querendo né? ou não, cara, se a gente não tiver ali, a, se a gente não tiver, é. eu acredito muito nisso, né? Se a gente não orar, se a gente não pedir a Deus discernimento para lidar com as coisas. Se a gente não conversar com Deus, né? Tem a nossa intimidade com Deus. Realmente a gente fica solto no mundo. E se você é solto no mundo, você tá sem defesa nenhuma. Tá ligado? Então tudo, tudo que, que as pessoas desejarem mal pra você ou qualquer outra coisa assim, bate, mano. Mate. Bate. Se você não tem um escudo ali pra bater embora, seu escudo ali pra bater embora é o que É a oração, pai. Isso aí. Pra mim é oração. Bate e vai embora. Agora, se eu não tiver nada, ela bate e entra. Bate pô, e entra. Só vai ficar ferindo. Pô, então, eu, mano. E eu tenho a palavra comigo, mano, que eu levo pra todo mundo. Que eu tenho, às vezes, timidade de conversar assim, eu falo, cara. Agradeça no... quando tá dando ruim, mano. Uhum. A palavra que eu faço diariamente comigo e falo, galera, tá, eu, eu acho que já feliz isso com você. Você vem me se queixar alguma coisa comigo, eu falei, Negão, agradece. Porque é fácil, mano, você agradecer a Deus quando tá tudo bem. Tá comendo picanha, tá, comendo, tá viajando, tá dando aí certo. é mole. É fácil. Quero ver na dificuldade de agradecer, irmão. Uhum. Quando tá faltando um arroz na casa, se agradecer. Aí que é a pancada, tá ligado? O inimigo fica... pô Qual é desse maluco? A ah, vida tá tudo errado e tá agradecendo tá ainda. <risos> tá ligado? Tá ligado. Essa aí que você dá porrada. Até mesmo nas pessoas invejosas. Uhum. Que nego, vê aí você tão se ferrando, nego. Porque tem, a gente sabe, tem gente ali, ó, só esperando a gente se ferrar pra poder, ó. E aí, conseguir é. O eu queria? É. Se Então, é nessa aí, você. você Os problemas chegando e você agradecendo a Deus, botando um sorriso no rosto e levando a vida. Entendeu? Assim que você. O eu, eu, eu, meu, eu acho que. Meu pensamento de vida, não, não falou que é, é o pensamento de que todo mundo tem que ser. É o meu jeito de agir que eu, que eu acho que todo mundo deveria agir. Agradecer, mano, é só agradecer. Porque é fácil, mano, é muito fácil. No, no, no, no, no, no, no, no, na vitória e na, e na derrota. Na derrota. A derrota que é, o, que é, que é a parada. Porque eu, eu falo assim, eu tenho mais orgulho. Eu tenho agradecimento mais das pancadas que eu tomei do que das vitórias, mano. Exato. Porque eu gosto de eu, eu falo nas minhas orações, quando eu oro, eu falo, pô Deus, obrigado por eu ter perdido aquilo. Obrigado por não ter conseguido ter ido certo lugar. Ah, queria ir em tal lugar. Não consegui ir. Obrigado, pai. Não era pra ter ido. Alguma coisa não era pra ter ido. Eu vou, eu vou eu ficar chorando. Não, não era pra ter ido. Alguma coisa poderia acontecer lá. É mesmo. Então, é mesmo. e pô, se agradeceram nessas paradas, porque a vitória é certa, mano. A vitória, Não tem como você contestar com vitória, mano. Cara, isso daí que você tá falando bate muito com a parada que tava... Até, a gente não... Até agora a gente não falou do amigo, mas é falar aqui do Gil. Uhum, Valeu, Gil. Gil Oliveira. Pô, gravar o podcast com o Gil, né? Eu já gravei com já Ju. gravou já, gravou, já soltou <risos> um monte de vezes aí, porra. A mente do cara, o cara já gravou com o Gil. Fica bugado aí, <risos> compadre, ele sabe das coisas. Não né? sabe das coisas é, do mano. canal dele. <risos> o pior. <risos> Caralho, já gravei com o Gil é mesmo. Rapaziada, assista aí. Quem não assistiu, assiste. Gil Oliveira. Gil Oliveira. Brabo. Vem mano, coisa boa aí do Gil, né? Se Deus quiser. Opa, a gente tava... A gente, agora foi engraçado, a gente, a gente tinha ido lá no, no, no show que o Ju ia fazer uma participação. Vocês dois, né? É, ele ia fazer a participação. Não, vocês foram, vocês é, dois. É, nós dois. E daí a gente, eu fui lá pra captar umas imagens uhum. dele e tal, pra fazer umas fotinhas também, pra trabalhar a rede social dele. Daí aconteceu do evento ser embargado, né, mano? Uhum. Não rolou o evento e tal. E na hora que a gente tava voltando, a gente tava justamente com isso daí. Pô, sacanagem. Pô, o evento não rolou. do cabisbaixo, né? Pô, cabisbaixo e tal, não sei o quê. Aí, na hora que eu tava encostando o carro lá, o Gil falou assim, não não, mas ó, se não rolou é porque Deus não, não, não, não permitiu, não era pra rolar. É alguma coisa tal, não sei o quê. Ó, a gente ainda tem que arrumar mais alguma coisa, ajustar e tal. Mas isso ainda vai acontecer, pô. E Deus sabe de tudo não sei o que, não sei o que lá, o Gil falando as palavras assim comigo, do nada, mano, do nada apareceu uma senhorinha assim na janela, boa noite, eu falei, boa noite, ela, eu posso dar um presente pra vocês dois? A gente pode, ela foi, deu uma bíblia pra cada um. Caraca. Na hora que ela <risos> deu a bíblia, o Gil falou aí, negão, <risos> viu? Viu? Eu falei, é, yeah. é cara, é isso aí, cara, não adianta a gente reclamar, cara. Tudo acontece quando tem que acontecer, mano. Tudo, tudo nessa vida Todos os momentos que acontece nessa vida Porque tem que acontecer É lógico que, pô, ele sabe A vida é um livre-arbítrio Ele tem livre-arbítrio de escolher o caminho que você vai fazer E o que você vai fazer uhum. Como todo mundo sabe o que é certo e o que é errado uhum. Mas, a partir do momento que você escolhe o caminho que você vai fazer O que vai acontecer vai, Tem que acontecer <risos> Tá ligado? Por algum motivo vai ser. Por algum motivo, alguma coisa... De... Porque eu falo, Deus não Deus deixa nada acontecer em vão, irmão. Não deixa. Tanto que, pô, o evento cancelou lá. Por quê? Não era pra ter acontecido. É. Alguma coisa, Deus protegeu a galera de não acontecer. A gente ficava triste. Principalmente, eu tenho certeza que o, o contratante fica triste, porque foi um investimento alto, pá, tal... Mas algum motivo tem, mano. Nada é em vão. Nada é em vão, nada é em vão. É tá certo. ligado? Nada é em vão. É isso. Mano, caraca, velho. Na moral, velho. Muito bom te receber aqui, meu mano. Que isso? Foi Maneiraça. <risos> maneiraça. Tá sendo maneiraça a nossa resenha. Tô curtindo demais. Você tá curtindo? Uhum. Vamos beber mais um pouquinho? Vamos ah, falar mais um pouquinho? Olha a hora, eu vou beber, hein? Olha a hora. Que hora é agora? São exatamente de 20 Horas e 52 minutos. 20 e 52. e dois. Tá bom, bebê. Oh, mas... Ô, eu que agradeço a sua insistência sua, né? Pô, <risos> é. te convidei tem quanto tempo, Nilo? Né? Tem... Que, quatro meses, já? até <risos> mais, né? Pô, já chamei o cara pra... O cara era pra ser o primeiro... O primeiro convidado. É. Você tá maluco, não sei o que. Não, mano. É que eu, falei, eu falei com você, cara. Eu eu sempre achei que eu não tenho nada para agregar eu falei com você cara por mais ah, que, é uma, que tem, por assim. mais que é uma resenha um bate-papo mas eu eu não tenho uma eu faço você, assim. tem, você tem noção do tanto de corte de papo motivacional que você deixou aqui para mim hoje não mano mas só você que vai eu... motivar a vida de, de geral aí ó então mas aí é que eu tô não falando gente que tá chateado vai ouvir 10 segundinho de, uma, de, um, de um corte que eu vou fazer, vai falar, caralho, é isso. Não, mas é que eu tô falando. Eu nunca tive, eu, eu nunca tive essa pretensão de achar que... Como foi você, eu falei fazer eu acho que não... Eu não tenho... Não tinha conteúdo pra poder agregar na vida de alguém. Como Aí é que eu falei. Mas você falou que você não tem... Mano, mas olha só. É igual eu falei, eu não tenho dinheiro pra poder fazer nada financeiramente. Mas parece que eu tô, eu tô sentindo necessidade de, de ajudar alguém, mano, fazer algo pra agregar a vida de alguém. Porque, pô, já volta tudo o assunto que a gente tava conversando no podcast todo. A vida passa muito rápido. Aham. Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa pra agregar, cara. fazer assim, caraca, não, não que eu quero status. Não, mano. Isso... Pra ajudar, assim, se sentir... Útil. Útil. A é. verdade é essa, sentir essa útil. Essa é a palavra. Útil. Cara, mas eu vou te falar, esse podcast que nós gravamos hoje, tem vários trechozinhos que pode salvar uma pessoa num momento que ela, tá ah, que ela tá chateada. Deus quiser, amém. De, de, de, de palavra boa, entendeu? De um conforto e tal. Sim, sim. sim. E eu sempre, eu sempre tive na minha mente que, tipo, você me manda as paradas do Fábio Braz, você me manda, às vezes, de outras pessoas que falam esses papos mais motivacionais que ajuda as pessoas no momento de dificuldade Sim. no momento que tá um pouco no, entrando numa depre né uhum. então tipo assim você eu eu sinto todo mundo que chega perto de você sai da deprepa ah, e você não por sei, mais que vo, e você por mais que você tá na deprê, você não demonstra que você tá na depre você, ah, você sempre é alta astral então, meu mano, tipo assim, eu acho, eu acho que se depois desse de, depois desse podcast a sua mente vai abrir um pouco mais para essas paradas eu já do tá que você um pouco, é. do que você pode fazer. Eu acho que igual o seu Instagram. Eu, eu esses dias eu te mandei um vídeo, falei: "Vamos gravar um vídeo assim para você?" Mandou, mandou. Quero um vídeo seu tipo um bagulho ah, mostrando os ah, looks. Sim, look, sim, sim. Que sempre você tá me mandando roupa é Fotos de look, looks, looks diferentes. Porque por mais que a gente não tem grana agora pra comprar, é. mas a gente já... Ó, Contagem tem, né? É, a gente tá ali, pô. Entendeu? Então, tipo assim, é, cê, eu acho que você pode tanto trabalhar esse seu lado dos looks, quanto também trabalhar esse seu lado do que você, às vezes, fala só pra mim ou fala só pra, pra algum amigos, outro mais amigo próximo, seu né? mais, mais próximo. Roda os, os amigos, né? Que você, às vezes, você. A gente. Eu te mando mensagem e falo, porra, Eu tô chateado com um negócio assim, se assado de ser. Irmão. Pá. Não sei o que. Essa, essa fala que você fala pra mim. Eu acho que são falas que você deveriam falar no seu, no seu stories. Deveria, de repente, alguns stories desses. Virar Reels. Uhum. E tudo. Sem pretensão, preto. Sem você tá pensando. Ah. Tipo, é o que você falou, que você nunca tá atrás de like, você não, por isso que você não faz na, na internet. Mas é uma parada que você faz no ao vivo, pra mim, pra alguns amigos, que se você botar na net, mano, você vai poder ajudar outras pessoas. Uhum. Entendeu? Então, é sem pensar em like, é sem ser caçar sim. like, é simplesmente querer ajudar mais pessoas. Então, não, essa... as suas palavras que você fala é sempre muito boa mano. Não, mano, é, é igual eu falo, eu sou novo, não tem vivência de quase nada que muitas pessoas mais velhas Você que Você vai nós. fazer 30. Eu vou, mas só que, velho, não parece, não, né? A milaninha é. é foda, mas... <risos> mas, eu... não é que eu... Cara, é igual eu falo, né? Cada um tem sua visão de vida, né? Cada um tem sua experiência de vida. Uhum. Cada um viveu o que tinha que viver na sua vida. Então, uhum. a minha experiência de vida, às vezes, pode ser parecida com a sua, mas não é a mesma que a sua, uhum. tá ligado? Então, o que eu já passei, não é questão de que eu já passei, mas o que que eu quero que as pessoas não passem, a verdade é essa, né? Não é questão de que eu passei, às vezes eu nem passei nada, mas eu tenho uma visão de vida que eu acho que é errado uma pessoa viver dessa forma, passar por que tá passando, não, mano, tá mas, mas sim, mas tipo assim, às, às vezes você não vai, você não vai botar ali o que você tá vivendo, tal, não sei o que. Às vezes é só essa palavra de incentivo que você passa pra gente. Entendeu? Sim, sim, sim. Entendi. É essa palavra de incentivo. Simplesmente, entendeu? Uhum. Porque ninguém sabe, ninguém. Por mais que eu tô mal, tal, não sei o que, aí você tá mal também. Mas você não fala pra mim que você tá mal. Você simplesmente me passa uma palavra de incentivo e falou, negrão. Porra, Negrão, qual foi? Pô, uhum, você tá triste? Você quer o quê? Vamos tomar um gelo, vamos, vamos, vamos trocar ideia, e para ali, para lá, e ali nós trocando ideia, você fala várias paradas que me tiram os pensamentos, vários pensamentos ruins que eu tava, tal, não sei o que, e já me dá outra astral. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, você não é mostrar a sua vida, às vezes, não é você mostrar as paradas, às vezes é só você ir lá, porra, bater um. Bater uma ideia aqui de uma frase, de uma, de uma ideia boa de falar. Você pega e grava, não grava direto no Stories, às vezes. Grava no celular. Vou pensar, ah, Às vezes, às isso vezes manda pra mim. Às vezes vê, assiste, vê se ficou da hora, vai lá e posta. Vamos entendeu? estudar essa, aí, ó, essa possibilidade. Mas é coisas que você vai começar a fazer no natural, sem forçar. É não Vai é, acontecer. É, é porque eu falo com você, eu não. Eu, é muito difícil, né? Você vê o. Eu... Aparecer assim é ver. É, é, você viu algum vídeo? Eu postando um vídeo meu, não é muito difícil, mano. Mas é mas mas a questão, é... mas é questão minha já mesmo. Não é questão nem de nada, é questão minha mesmo. É porque eu não, não, não tem um hábito, né? Uhum. Não tem um hábito, não tem um costume cara, de fazer. mas É questão igual os caras que a gente segue lá da Bahia. Os caras mesmo falam, mano, vocês têm que gravar. Tem que gravar. É. Você tem ideia? Grava, você tá com vontade? Faz. Porra, vou fazer um vídeo que faz. Tem que fazer as coisas mas faz. Sem, sem pensar que vai vir mas crítico. Mas faz, sem pensar nos outros, faz pra você. Tá ligado? Faz pra você. E você vai fazer pra você, você vai atingir o público que você quer atingir, que não é não a é massa. Público, não é público. Não é a é. massa. Você quer atingir aquela pessoa que tá mal. Não, às vezes vai atingir é... a pessoa que tá mal. Às vezes nem é público, né, mano? Às é... vezes é atingir alguém que tá precisando de uma mensagem. É isso, não, é isso. O público que eu falo é tipo assim, você vai atingir a pessoa que tá Pô, mano, eu quero levar uma mensagem de paz pra aquela pessoa que tá triste hoje. Pra aquela pessoa... Às vezes, você vai levar uma mensagem de paz pra aquela pessoa que tá pensando em se matar, mano. É. Tá ligado? É outra parada, né, e mano? E o cara vai ver seu vídeo... Já pensou nisso, se O cara vê seu vídeo e... Fala assim, caraca, negão, eu tava Porra. com uma arma na mão agora É, pra... eu ia dar um suicidar. tiro aqui e... Pô, eu assisti seu vídeo e pensei duas vezes. Tá ligado? É, é, é outro... É outra visão. Outra... É outra visão. Vamos ver, vamos dar essa, essa ideia aí, mais então, pra negrão. frente. Obrigado, desculpa qualquer coisa, qualquer merda que eu falei aí. Você só falou coisa top. Ainda bem que me, você não aprofundou mais, tanto o assunto, né? Senão, essa é merda. Não, não mas não, não, não fica assim não, que em breve, em breve, nós vamos começar o nosso podcast ao vivo, aí não tem edição. Aí, tem, aí, aí. Vai aí, vai dar Negrão merda, vai hein? Tá, Negrão, vai voltar. Vai dar, vai dar merda, hein? É isso, Negrão, quer mandar um alô pra alguém, deixar aí um abraço? Ah, deixar um abraço pra para todos aí que, que são meus amigos, que quem não é meu amigo que um dia só de me ver aí na rua quiser falar comigo, pode falar que eu sou de tranquilo, não mordo. Não. Agora eu estou grande, mas grande e gordo. Não, mas eu... tá forte. Não, eu estou grande e gordo, mas eu não mordo não. tá Pode falar <risos> comigo, eu sou tranquilo. É... Agradecer a você também. Tamo junto rapaziada aí, meus amigos, que eu tenho amigos, um abraço pra família e vamos embora. Isso aí. É e é viva isso. hoje. Um abraço pro Tel. Fala assim que não, meu filhote, porra. Fica <risos> tá dando trabalho, aquela porra, tá demais. Mas, vivo hoje, vivo agora, irmão. Que amanhã, um oferta, a gente não sabe se vai vir, vive agora, tiver a de abraçar um amigo abraça agora porque amanhã a gente não sabe se ele vai estar próximo de você fala que ama agora aproveita a vida agora que é complicado o negócio não é, não é fácil não é. é isso rapaziada queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso podcast até aqui, queria agradecer a você que compartilhou, a você que comentou você que não compartilhou e nem comentou Cita-se à vontade. Valeu. E um forte abraço pra vocês. Espero que essa resenha tenha agregado muito na sua vida. E, e é isso. Forget. Forget. Forget. <risos> Fui!